Desde que se começou a investigar a transmissão da Covid, é, surgiram alguns artigos indicando a possibilidade do vírus ser transmitido com gotículas menores pelo ar. Isso foi muito preocupante em ambientes hospitalares, né, onde se provocava muito aerosol devido a determinadas medidas de ventilação do paciente, de aspiração, aumentava o risco de transmissão de aerosol e isso fazia, então, que se indicasse o um uso de equipamentos de proteção individual mais seguros para profissionais de saúde. Mas outros estudos vêm mostrando né, que existe a possibilidade do, do vírus ficar também em gotículas muito pequenas, não só aquelas gotas maiores de saliva, e aí flutuarem pelo ar. Então, por exemplo, naquelas gotas maiores de saliva, que nós estamos acostumados a, a conversar sobre ela em relação à questão da covid são gotas pesadas e na hora que ela é expelida da boca ou do nariz da pessoa, contaminada, ela costuma cair no chão ou numa superfície em pouco tempo. Agora, num, numa gotícula muito menor, pequena, tipo aerossol, o vírus pode ficar flutuando no ar. E flutuando no ar, ele pode circular uma distância maior. E aí alguém pode aspirar essa pequena partícula e adquirir a Covid dessa maneira. E isso são hipóteses que esses estudos vêm levantando. Mas os estudos têm sido muito insistentes em, em confirmar essa hipótese, né? Não, não é uma evidência científica assim, robusta e absoluta, não. Mas vários estudos vêm, vêm mostrando nessa mesma direção, de modo que isso traz uma preocupação a mais, não é? Porque se o vírus pode flutuar pelo ar e ficar mais tempo no ar, circular por uma distância maior entre uma pessoa e outra dessa forma, isso implica no seguinte: nós temos que radicalizar o uso de máscara melhorar a qualidade das máscaras, aumentar o distanciamento social entre as pessoas, definitivamente não frequentar lugares fechados sem ventilação, aglomerações, quaisquer que sejam, então, se tornam eventos muito perigosos. Né? E aí, o que é importante, então? Não ficarmos pessoas aglomeradas em lugares fechados e, de preferência, em lugares bastante ventilados. né? Então, onde não tiver ventilação, tem que provocar a ventilação, abrindo porta, janela, colocando exaustor. É, talvez seja necessário usar algum meio físico para limpeza do ar. Existem alguns, alguns meios físicos que a gente usa que fazem a desinfecção do ar, ajudam a fazer isso. Né? Isso aumenta a nossa necessidade de radicalizar a limpeza ambiental. Mas aí, realmente, o que fica mais preocupante com essa situação... São locais é, de pouca ventilação, locais fechados e a questão das pessoas não usarem máscara. Isso aí também vai ser um problema muito mais sério, considerando a possibilidade do vírus ser transmitido a uma distância maior do que dois metros, por exemplo, que é o que a gente tem preconizado para as pessoas ficarem distantes umas das outras, e em relação a essa questão de trabalhar em escritório, outras coisas desse tipo. É, igreja, cinema, teatro, isso aí é uma coisa, se for pensar nessa forma de transmissão por microgotícula, por aerossol, se torna uma situação de altíssimo risco, né? interior de ônibus, por exemplo. Então é nesse sentido que a gente vai ter uma preocupação maior com essas descobertas que têm sido é, mais evidenciadas agora neste momento em relação à transmissão da Covid.